Olá pessoal do Suco, uma das grandes atrações aqui do Anime Friends 2018 foi com os anúncios da Sato Company. E estamos aqui com a Jaqueline Luquezzi, que ela vai nos contar o que ela trouxe aqui pra gente, o que a Sato... Primeiro, é um super prazer para gente estar tá falando para vocês, para os fãs e também estar tá aqui nesse Anime Friends, que é um grande palco, a gente sabe disso e da importância que isso tem para o mercado que a gente trabalha. A gente está trazendo quatro aí lançamentos que nós vamos colocar aí nos cinemas nesse segundo semestre, que são Tokyo Ghoul, Bravestorm, esses dois títulos. <risos> Eles são live action aí japoneses. Estamos trazendo um anime também japonês que é o Bungo Stray Dogs. Estamos trazendo também um russo. É o primeiro, é a primeira ficção russa que vai surpreender. Tem muitos efeitos especiais bacanérrimos que se chama Attraction. Outro anúncio interessante que a gente teve com a Sato Company foi com o filme de Bungo Stray Dogs. Então depois a gente ter uma temporada de fim de 5 episódios na Crunchyroll, a gente vai ter o filme agora em exibição nos cinemas. É, conta pra gente como foi é, essa, essa parceria da, da Sato com a Crunchyroll. Ai, Bruno, isso é muito bacana, essa parceria. Na verdade, a gente já conversa com a Crunchyroll já tem algum tempo, tem dois anos. E nos últimos seis, a gente realmente firmou essa parceria, que é bem bacana. Nós fomos procurados por eles, o que pra gente foi uma honra. Então, a gente tá firmando essa primeira parceria, esse primeiro conteúdo, como a promessa de muitos outros. Então, a gente pode dizer que é a primeira semente, que é essa parceria, Crunchyroll Sato, lançando o anime. É... Eu acho que eu devo já adiantar que, infelizmente, o, a, o nosso compromisso é colocar nos cinemas agora em agosto. E, na verdade, o compromisso de dar o filme aí dublado é da Crunchyroll, mas para esse prazo nós não vamos conseguir. A gente sabe que isso cria um certo desgosto, mas a gente está atento a isso, mas a gente vai ter o conteúdo dublado para a gente colocar em outras plataformas ainda no segundo semestre. Então é um compromisso que a Crunchroll tem aí conosco e pra gente vai ser ótimo. Agora acho que é bacana a gente falar que essa, essa parceria com eles não é só Brasil, é América Latina, então a gente está com o compromisso de levar os conteúdos da Crunchroll para América Latina. Esse é o primeiro e muitos outros vão ver. Que がにするな。君は então, a gente já conhece a Sato né, há muito tempo, acho que são 30 anos né, de história, mais ou menos, a Sato com 33 anos, e eles sempre distribuíram, desde lá do, do Jasper em diante, com os Tokusatos, e, e pra gente fã de anime, a gente sempre quis ver nossos animes preferidos nas telonas de cinema, então, é de uns... Dois anos pra cá, a gente viu que essa força do cinema com o anime, com a Sato, né, eles, eles trouxeram, estão trazendo cada vez mais títulos no cinema. Isso é muito bacana a gente ver nossos animes preferidos na tela grande. E, e ainda dentro do filme, pra a gente terminar, é, a gente gostaria de falar sobre o Japan Film Experience, que acontece no ano que vem. O que você pode falar pra gente, o que, que é esse, esse festival de cinema? É, a gente anunciou no início desse ano o Japan Film Experience, que é uma mostra de cinema japonês. Que a gente realmente percebeu que a gente tem uma grande vitrine para a gente ocupar aí no Brasil. Então a gente quer colocar essa mostra de cinema levando filmes para todos os gostos. Então, além do velho conhecido gênero anime, live action, e tokusatsu, a gente tem ação, aventura, os documentários. Então a gente tem muita coisa bacana, especialmente terror. né, a gente sabe que o Japão tem um um talento nato para isso, então a gente vai trazer com muita força isso. É, infelizmente a gente não vai conseguir realizar o Japan Film Experience esse ano como era a promessa inicial, por quê? Porque como todo projeto cultural a gente precisa de aporte financeiro, né? Esse, esse projeto ele está apoiado pelas leis Rouanet e, e PROAC, onde as empresas podem fazer renúncia fiscal, é, PROAC, ICMS, Rouanet e R, e o que pra gente é muito importante é um projeto caro porque a gente está trazendo filmes inéditos, a gente está buscando uma diversidade de Maior para esse catálogo isso realmente é um investimento então trazer esse aporte financeiro esse patrocínio é bastante importante e com as variáveis econômicas e políticas que o país está passando e todo mundo sofrendo a gente sabe disso agora a gente tem um cenário político aí pela frente né então a gente resolveu esticar isso um pouco mais e vamos realizar em agosto de 2019 com muita novidade então é uma promessa nossa de lançar essa semente agora e continuar com esse festival todos os anos então a nossa ideia é colocar realmente aí no calendário de entretenimento nacional o